E é yeah, Hopper, o que, que você comprou de novo aí, mano? Comprei essa máscara e eu sou um monstro eu ah, pá, pá. Eu sou um monstro. Nossa, velho, acabei de chegar cuzão. Deixa eu ver, deixa eu ver as máscaras Você comprou ah, quais? Não, eu, aqui. Eu, sei muito. eu não sei, é um cachorro um Cachorro belga Mentira, não sei o que Cachorro belga? Eu não sei é é. lobisomem, é Ele tem moicano, é estilo Para de copiar meu moicano, velho Que mais? Para da soco em mim eu... O moicano Puceta. é meu, mano Tá, o que você... O que, que você tem para me mostrar de máscara aí? Peraí, eu comprei duas, só. Tô... Essa daqui é bem bonita. Caralho, velho! É o Fred, é o Fred, para! Porra! <risos> <risos> você voou na caminhonete, tá ligado? <risos> Pô, mas essa é uma máscara muito Eu quero pra ver as máscaras novas, mano. Olha o Jason. É o eu, quero... isso eu, eu, eu lindo. Vamos ver essas máscaras aí, mano. Olha que da hora, velho, cada uma Olha a bruxa, mano Puta cagaça que dá dessa bruxa Olha que foda, foda velho Mano, esse demônio aqui tá, Mano, não tá ligado? Você tem que colocar a mão na cara Assim pra você poder ver, assim Como se fosse o sol <risos> a cara dele Tão vermelha que é Olha o que você tá usando Caralho, que insano Nossa, velho Que insano essa máscara Caralho, eu vou usar essa daqui, calma. Comprei. O personagem vai ser isso daqui. Curti esse zumbi aqui, velho. Comprar essas duas. Hopper, meu rosto tá ardendo. Ai, meu Deus. Tordendo, velho. ardendo demais. tardino Tardendo! Ah! Nossa, que isso, jovem. Nossa, ele tá ardendo, pô. socorro! <risos> <risos> Caralho, eu rasteira. Não! Ai, parou de arder, valeu. <risos> parou de arder, valeu. É, eu sei que era tudo planejado. <risos> Vou atravessar o lago! Fuck! Não! Filho da puta, perdi minha moto. Não, não, não, não, não, não, não! Não, não, não, não, não! Sabe aí, ô prego, o que você tá fazendo bagulho, cara? É... É... Agora mano, eu consigo andar aqui wow, de... Uou, caralho! <risos> <risos> ah, o carro na pedra. Não <risos> pode molhar minha cara que arde, velho, caralho. Tardando! Tardando! Tardando! Tardando! Tardando! Tardando! Tardando! Tardando! Tardando! Tardando! <risos> <Mano. risos> Meu Deus! Me mata! Me mata! Me mata! Me mata! Me mata! Me mata! A ah, comida. Entre. Achei um corpo boiante. <risos> aqui, entra aqui. Nossa! Caralho! Aê! Na hora ele abre pra frente. Ui! Nossa! Oh. <risos> <Tana. risos> Caralho! Eita, oh. <risos> mano, eu fui assim, cadê você? Não, <risos> tô... ah, filha da puta! Pera, pera, pera, pera, pera, pera, pera, pera! Não! Caralho! Eu fui alto! Pô, porra! Meu Deus! <risos> ah. ah, tá aqui. Quer ver, fecha! Yeeey! Yeah. Ah, você voando, Porra! Olha, tem um Donut! Porra, nego! Quero subir! Aí, valeu! Subi! Não! Nossa. Não! Você arrancou, cuzão! Não. Da hora! moço me? eu bebi um pouquinho menos assim eu oh, vou um eu fico, bebi seu so bosta vai merda vocês tão meio peraí vem pra cá pra cá aqui o melhor agora agora ah, vai, ah, vai. <risos> O Oh, como é a sorte, hein! Nossa, beleza, Eu quase acertou! Nossa! Você. É a vez, hein? É tudo, bosta! bosta. Agora tiro perfeito, ai. hein! Um, dois, três e.. Quase! Ai! ai! Porra boa! Ainda conto, hein? Pensa essa daqui, essa daqui é papelar. Oh, como é que mira isso aqui? Ah, aqui, ó. <risos> como é que menos... Ah, tô pronto. <risos> Bosta. Bosta! Oh, mano, tá... Você tá vendo que essa coisa tá meio solta? eu vou prender. <risos> ah, agora... Nossa, ah, vou acertar bicho. três bullseye seguido, ó. Oh. Um... Bosta. Não foi bullseye. Yeah, bullseye! Ah, agora eu vou acertar mais que você ruim. Agora vou acertar parece... esse. Vai, não vai acertar bosta, mano. Seu é um lixo, dois três e errou Aí não foi bom, Agora eu achei esse Blue Play, hein? Eu vou acertar o preto. Como que é o nome? Para, calma, calma, calma é o nome. Blue Play. Blue <risos> <risos> Eu vou ganhar, velho. Eu queria chegar no zero primeiro. Não, Meu Deus do céu, isso aqui não acaba, não? Yeah, ah, foda-se, aí, tchau. <risos> é, eu também saí. <risos> ah, não aguento mais dardos Quer fazer o titanic comigo? Ah, que lindo oh. Quer fazer Vem. o titanic? Vamos Então vai Ah, oh. <risos> ah que lindo Ah, que Quer lindo E é é quando E quando um acidente acontece NÃO filho da puta caralho mano eu virei uma seis estrela ali o <risos> <risos> titanique é MATA desculpa desculpa desculpa é pra matar esses escroto aqui ó morre morre Morre! Morre! Morre! Eu tô dando mais na madeira aqui nele, mas tá bom! Morre! Não! Não, use. Nossa. Caralho! Eu peguei, virei no